Y continuamos con nuestras charlas. Bienvenidos a OnlyOffice, su nueva suite de oficina, junto a Claibson Rivero desde Sao Paulo, Brasil. Conoceremos sobre la suite of Mática Online Office, que es gratuita y de código abierto, que funciona en la nube, en el escritorio, en el móvil y en el servidor. Es muy conocida en Europa, sin embargo, está dando sus primeros pasos en Brasil y América Latina. Y también se demostrarán algunas formas de cómo contribuir a este proyecto. Pero antes vamos a conocer un poco más a nuestro ponente, quien tiene una formación académica en administración de empresas, especialista en gestión de proyectos de tecnología, de información y docencia en educación tecnológica y profesional, miembro de la comunidad de software libre brasileña desde el 2007, organizador y orador de varios eventos de software libre en Brasil, instructor en varios cursos de herramientas libres y planificador de proyectos de migraciones para software libre. Muy bien, te escuchamos, Gregson. Es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, Paula. Eh, gracias también por toda la comunidad de software libre de Ecuador por la oportunidad de hablar de OnlyOffice para, para ustedes. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué es OnlyOffice? Eh, mi presentación, entonces, ya fue hablado, ¿no? Yo quiero hablar también que... Eh, esta esa presentación tiene licencia Creative Commons, o sea, ustedes pueden eh, compartir, crear, hacer adaptaciones de esta presentación. Después ustedes, voy a dejar, dejar mi correo electrónico o, y mi telegram. Y después también podemos hablar en chat de flisol.ec. Muy bien, entonces, ¿qué es eh, OnlyOffice? OnlyOffice es una suite de oficina criada em Riga, Letônia, com a empresa Ascencio. Eh, Letônia, é um país de Leste Europeu, muito próximo de, de Rússia, é vizinho de Rússia, de Letônia, Estônia, de eh, Polônia, Belorússia, país de Leste Europeu. Eh, eles eram assim parte da antiga União Soviética, e para fazer seu desenvolvimento, eles, eles investiram em tecnologia e muitas empresas fizeram um desenvolvimento em, Software Libre. Eh, su desarrollo de Only Office é feito em HTML, JavaScript e C. Eh, Eles têm sua versão community, eh, hoja de cálculo, processador de texto e tem dispositivos, eh, presentaciones apresentações. E também tem sua versão eh, Enterprise, ou seja, gestão de projetos, CRM e correio eletrônico. Eh, muchos pueden preguntar eh, por qué dos versiones tiene la versión community y la versión enterprise, pero yo les explico primero porque muchas empresas, eh, cuando yo como fue ya, hablado, muchas eh, yo trabajo con migración de tecnologías y muchas empresas, ah, yo quiero tener soporte a la empresa que desarrolla el software, por ejemplo, Debian ele vai ser a implementação do de Debian. Debian é uma comunidade de desenvolvedores de pessoas que fazem o Debian em todo o mundo. Por exemplo, o Firefox. Tem a fundação, a fundação Firefox, pero o Firefox desenvolve a Thunderbird, desenvolve a Mozilla Firefox, pero mas não tem uma, não tem uma empresa que faça suporte. Eles fazem o desenvolvimento do navegador de Thunderbird. E tem outros tantos softwares que por exemplo, são um softwares muito buenos e qualificados, ganham muito de software privativo, mas não têm uma empresa, um suporte a Então, a empresa que teve a ideia de fazer um suporte para as empresas. Quem não, a maioria dos downloads hacen a versão community. Atualmente, tem 25 idiomas, ou seja, os idiomas mais hablados em todo o mundo, português, espanhol, chinês, inglês, francês, italiano, os idiomas é, mais conhecidos. Não que também, por exemplo, se por exemplo, se vocês querem ser, por exemplo, em Paraguai, é, é, vizinho aqui do Brasil, o Firefox, por exemplo, está traduzido agora em eh, uma língua de Equador é Keshwa, acho que é ecuador Keshwa. Você pode baixar e fazer a tradução para Keshwa, por exemplo. Em, em Paraguai, por exemplo, fazem a tradução de Firefox para Guarani. Então, nada impede a vocês, por exemplo, de baixar e fazer sua própria tradução local, específica para Equador. Não há problema nisso. A licença permite isso. hablar em licença... Eh, sua licença tem a versão 3, o que é diferente da licença comum de softwares de GPF, por exemplo, Firefox, LibreOffice, eh, eh, Debian, Cadent por exemplo. A GPF, essa licença é uma licença para Nube. nuvem, ou seja, vocês podem eh, criar sua solução e colocar na nuvem para que outros Hacem a utilização. Então, Free Software Foundation é, pensou nisso. Por exemplo, que todos os softwares estão indo para a nuvem, querendo ou não. Então, é uma licença para softwares que mira a nuvem. Eles também funcionam em Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Então, a então, é, é, é de funcionar nesses todos. También puedo hacer eh, una instalación en mi servidora. Por ejemplo, yo puedo hacer una integración con la solución NextCloud. Ya voy a mostrar de aquí a poco. NextCloud, Next, Next por ejemplo, yo puedo hacer una integración. Crear mi propia nube con NextCloud, o sea, en vez de utilizar OneDrive, Google Drive, Omega, eh, Dropbox y otros, yo puedo bajar. Nextcloud, que é uma solução livre, instalar em minha servidora e de minha empresa ou personal, e depois uh, criar minha própria, minha própria nuvem com minha própria solução online. Então, eu posso fazer minha própria Google Drive com Nextcloud e Only Office, é uma solução muito completa. Uh, tem outra solução também, que é OnCloud, que é, outro, é um Nextcloud, é um fork do OnCloud como mucha muy común ¿no? en el universo de software libre crear una división de código de software tenemos por ejemplo Alfresco que es una integración Alfresco hace el gerenciamiento de los documentos de los archivos muchas empresas son buenas en hacer gerenciamiento de documentos offline pero eh, de documentos online devido à pandemia, muitas empresas não sabem como fazer, e Alfresco faz isso. E tem outras, LifeRate, LifeRate serve para, por exemplo, a criação de portais, a empresa tem muitas filiales em todo o mundo, então LifeRate faz essa ajuda para as organizações. Também temos a integração de terceiros, em Brasil é muito conhecido Moodle. Moodle é uma solução para a educação à distância. Muitos, todos os alunos de Brasil estão em casa estudando em suas casas e Moodle ajuda a integração de vídeos educativos para fazer as provas. Então os alunos podem fazer tudo dentro do de Moodle. Ele não precisa, por exemplo, sair de Moodle para escrever seu texto. Ello puede hacerlo dentro del propio Moodle. Hacer las uh, hojas de cálculo, hacer sus, hacer sus archivos de texto. Otra integración también es con Xwiki. Xwiki es una solución que tiene la Wikipedia. Es una de las soluciones que tiene Wikipedia, por ejemplo. Otra integración es Web.net. Web. Es eh, una solución similar al Moodle. Mas é uma solução é, pouco conhecida, é, mais conhecida em Alemanha, a solução de Alemanha. Muito bem. Eu vou fazer aqui. Vou, vou por exemplo, fazer. Eh, as formas de ajuda de OnlyOffice, por exemplo. Acá. Como eu havia hablado falado las linguagens de software, idiomas que podem ser tradução, por exemplo, temos aqui eh, línguas mais utilizadas, português, eh, spanish, 97% de tradução, português, italiano, eh, francês, alemão, inglês, inglês, 100%. Uma pergunta, uma vez, é se o software softwares é da Letônia, eu não entendo Letônia é próximo da Rússia. Então se eles falam Russo ou falam Letão? Letão, Letão, Letão é a língua. Como eu posso ajudar? Bem, o software é eh, escrito los, toda feito em língua inglesa. Então por isso que tem 100% de língua inglesa. Então por exemplo você pode fazer eh, seu desenvolvimento, e não precisa saber Russo ou inglês, por exemplo, tem também a parte russa 100%, mas o desenvolvimento é feito em língua inglesa. A língua primária do software é a língua inglesa. Acá tem, tem, por exemplo, os idiomas, as línguas que foram, por algum motivo, abandonadas. Afcãs, que é uma língua específica de lá, África do Sul, árabe de Tunísia, árabe de... Dubai, Armenian, língua de língua rebasca, eh, então algumas línguas que foram criadas, mas as pessoas não serão o complemento, né? Então você tem alguns trabalhos aqui para serlo lo. Eh, tem aqui Spanish, Sergey, eu que hago a tradução para português de Brasil. Tem meu amigo Fabio. Então você tem aqui Irmana a ser a tradução para para espanhol. Uh, o sítio de OnlyOffice é OnlyOffice.triplew.onlyoffice.com e depois você escolha sua linguagem. No caso, eu cliquei aqui na Bandeira da Espanha, que é a tradução para todos os hispânicos do mundo. Então você pode baixar, tem as soluções para pymes, domésticos, produtos, suas características. Uh, por exemplo,. É, obtener o LibreOffice, por exemplo, paquetes de escritório, apps e móveis. Por exemplo, eu posso fazer download para meu smartphone, tenho suas lojas de aplicativos, Huawei, é, Android, iOS, e também escritório, Mac, Linux. E temos para os diversos Linux, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, e temos tene as situações: Flatpak, Snap, AppImage e a Linux, que já têm. Certamente eh, você os barras, esses Linux já têm OnlyOffice, já têm sua instalação. Então você não precisa fazer isso. Hum, por exemplo, há ah, uma coisa muito importante: já ia esquecendo. Ah, como eu posso mirar o código fonte de OnlyOffice, por exemplo? Acá em Github, Github tem o código fonte de todo todo, eh, todo software OnlyOffice. Acá tem o sítio, o suporte, eh, a card né, de OnlyOffice, Letônia. Então, por exemplo, Document Builder, Docker, Web App Server, Plugin, Nambly, Plugin Sotero, WordPress, Plugin ZBB, Autocomplete, Translator, Spreadt, YouTube, Foto Editor, então tem muitas coisas aqui para fazer eh, as integrações. Uh, por exemplo, aqui também tenho, vou abrir rapidamente. Eu também posso criar minha própria nube, fazendo a utilização de eh, espaço de OnlyOffice, sem, sem custo, por exemplo, Aqui eu posso criar, por exemplo, um documento de texto. E aqui eu posso, fazer, posso, compartilhar. Eu posso compartilhar para. Por exemplo, posso compartilhar para meus amigos, colegas de trabalho. Por exemplo, no sítio é esse aqui. Por exemplo, eu posso adicionar pessoas. Posso colocar solo a leitura, acesso total, incorporar em blogs, sítios. Posso compartilhar em um sitio web para ser reenchimento. Então, eu posso fazer tudo que eu, faço, eu faço em, é, por exemplo, comentários. Temos plugin, por exemplo, Sotero, para quem está em academia, por exemplo, na universidade. Que tem muitas citações. Muitos usam eh, Mendeley, né? Para ser... As... Pero tem a situação com Zotero. Então, você pode ser, pegar as referências e bibliografias de sua universidade, por exemplo, e colocar tudo dentro de Zotero, e depois ele aceita a norma de Brasil, que é a BNT, o APA, norma no, as normas de Vancouver, e tem outras, né? Então, eu posso fazer com Zotero. Tem a integração com WordPress, eh, Mendeley, conectes ah, yo puedo hacer documento. Yo puedo hacer la edición de, de manejar foto, fotos dentro de, de, de aquí dentro mismo, no hay un preciso salir de acá. Y, por ejemplo, aquí tengo. Un momento. Yo voy a mostrar la. tenho um é só hospedagem grátis na web, o Hosting. Eu fiz a instalação de Nextcloud com OnlyOffice, por exemplo. Pegaram um documento aqui, por exemplo. Então, se eu puder ser, eu posso pegar na um hospedagem paga, gratuita e a ser lá a internet. Então, por exemplo, eu tenho um documento aqui e eu posso fazer a edição de, de ello en na internet e depois compartir com mis amigos. Por exemplo, tenho aqui mi, meu currículo. Eu posso fazer a edição, posso adicionar pessoas, posso compartilhar, posso colocar o chat, as conversações, tenho controle de versão, tenho as atividades, tenho os comentários, eh, Tengo a mesma coisa de plugins, ins a colaboração, tiempo, pessoas, tempo, referências, layout. E acá tengo tenho né, fotos, atividades, falar, correio eletrônico, contactos. Então, eu fazendo essa integração o Office com o Nextcloud é muito bom. E rapidamente, acá tenho essa, por exemplo, o Office em desktop. Então, por exemplo, tenho cara documento, horas e apresentações. O que me gusta muito é, por exemplo, eh, algo muito similar a Firefox, el sistema de abas, né? Então, se eu ver tab, a tab, eu tenho abas. Então, por exemplo, eu posso fazer suma, né? As tabelas dinâmicas. Eu posso fazer a instalação de plugins também, tenho con con yo eh, bueno, aqui, eu tenho conexão com e-mail, conexão com YouTube, eu posso fazer macros, escrever macros, as configurações, eu não quero, muito bem, já quis falar, vou falar aqui, muito bem, então como eu posso fazer outras contribuições com o projeto, documentação, el proyecto que no tiene mucha documentación, eh, necesitamos de personas que escriban más documentación. Traducción, como ya hablé, ustedes pueden crear un only office solamente para Ecuador, con lenguaje específica para las personas de Ecuador. O para, por ejemplo, en, Bol en Bolivia tiene 11 on lenguajes, 11. Entonces, Poderia criar um, uma tradução para cada linguagem específica das pessoas de, de, de Bolívia, por exemplo. O Peru também tem duas ou três linguagens. desenvolvimento de código. Ou seja, então, contribuir para melhorar o código fonte. Problemas de controle de qualidade. Ou seja, então, verificar se tem algum problema com código fonte. Marketing. Por exemplo, ser Charles como essa conversar com as pessoas, isso tudo ser é marketing, usa interface, é, perdão, usa experience, ou seja, é, experiência de usuário, né, ou, muitas, muito se aprovou, ou, ou, é, como o usuário tem, tem que fazer mais coisas com menos cliques, ou com menos é, os dedos, né, e ajudar os usuários, as pessoas é, de OnlyOffice. Acá, então, vocês é o sitio, que já da, da, vocês, vocês já miraram, né que é help center e o GitHub é onde está o é, código fonte de de OnlyOffice então vocês agora as perguntas eu vejo o tempo temos fácil ah, temos tempo muito bem então é, vou mudar aqui e vocês nós, nós podemos Ah, sí, así, muy bien. ¿Tiene preguntas en chat? ¿O ustedes sí. quieren? <risa> Excelente charla. Justo en este momento estamos viendo algunas de las preguntas para eh, ver qué tenemos. Están muy contentos también con la presentación que se acaba de dar. Eh, Francisco, tal vez tú, ¿alguna pregunta? Eh, sí, una una pregunta, un, una pregunta un poco general. Eh, bueno, digamos a uh, un usuario que está acostumbrado a utilizar, digamos, eh, la ofimática tradicional. Eh, ¿Qué ventajas le le, le da el, el utilizar OnlyOffice sí. ver, versus otra ofimática? Sí, sí otra herramienta, como las comerciales. Sí. Muy bien. Eh, cualquier cambio, cualquier... Eh, hay, hay problemas. Porque la persona, por ejemplo, mi primer curso de, de informática, de computadora, fue en 1994. Quase eh, 30 años. Yo comencé con DOS ms DOS después fui para Windows, e desde, desde entonces eu só. no mundo foi Windows e Office. Em 2006, eu conheci Linux e é Open Office. OpenOffice. Então, como eu queria conhecer e mudar para mim, foi muito fácil. pero em, em Brasil, por exemplo, eh, a empresa diz: estamos em pandemia, temos pouco dinheiro, não, não queremos mais pagar Microsoft. Vamos mudar para OnlyOffice. Muito bem. O okay, que so é OnlyOffice? A empresa simplesmente não pode fazer, eh, por exemplo, em dezembro, ainda assim De um caso que eu peguei, em 2012. Dia 31 de dezembro de... Dois, dia, perdão. 20 de dezembro de 2012, a empresa cerrou com Office 2010. 5 de janeiro de 2013, eh, começou com a LibreOffice, né? que eu trabalhava com o LibreOffice. Pensa lá confusão, o que é LibreOffice? Eu não a falar de LibreOffice. Firefox mudou, mudou. LibreOffice mudou navegadora, mudou suíte de oficina, mudou o Outlook, entrou o Thunderbird, e tem mais uma outra solução também, e RPCR. Então, quatro mudanças, quatro suítes, de repente, então vocês a empresa foi um horror, um mês sem trabalhar, só o um problema, a culpa é de quem? Ah, o LibreOffice não funciona, o Thunderbird é nada, perdão, é um E, M, pontinho, <risos> eh, é, sim. Sí. É, Firefox não abre nada, eu tenho minhas, minhas contraseñas altas de Internet Explorer, agora Firefox não salva minhas contraseñas, é. E de, de repente, o dono da empresa diz, Emerson, vem cá, vem cá, me ajuda, me ajuda. A empresa não funciona, porque que você fez? Ele contou que fez isso. Então, o primeiro passo é informar a empresa e tem que fazer um proje projeto de migração. Ou seja, vamos, vamos saber se de fato o dono da empresa quer mudar. Uma vez pegar uma empresa e disse: assim. todos os funcionários vão usar é, Thunderbird e LibreOffice, menos eu. Eu quero aplicar com Excel e Outlook. Eu falei: Ficou muito novo em zero. Por quê? Ser si o jefe que é a referência de todos a la empresa não faz isso, como os funcionários da empresa vão fazer? Claro. Então, só para encerrar esse assunto: então, ele tem um planejamento de migração, tem que comunicar, comunicar, comunicar, a fazer charlas, depois, fazer um treinamento. Depois, tem que criar livros, tem que criar e-mails informativos. Depois, tem que ter pessoas uma pessoa em cada setor que eh, a disseminação que faz é um papel de anjo, eh, anjo. Eu não esqueci essa palavra em espanhol, anjo, anjo, é Sim. Anjo. Sim. Muito bem. É em cada setor para que uma pessoa com dúvida, esse anjo vai a, hacer, a tirar as dúvidas depois de seis meses a um ano aí completado del día por la noche no funciona, infelizmente no. no. Sí, sí, de acuerdo. No puede ser. Son procesos de, de, de migración a software libre que, que tienen un componente altamente humano y, y obedece a una planificación. No es plug and play, ¿no? Como dices, no es eh, conectar y usar. Eh, ¿Sí? Pero eh, bueno, nos quedan cinco minutos. Eh, ah, no, nos quedan sí, no, cinco minutos. Eh, eh, entre entre LibreOffice Y, y, y, y OnlyOffice este, este, Frente a estas dos opciones que son Libres y de código abierto ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja tiene la una de la otra? ¿Por qué, por qué usar OnlyOffice y no usar LibreOffice? ¿no? no, cada una Tiene sus mercados, por ejemplo eh, En Brasil Las universidades de, de gobierno Usan mucho LibreOffice porque é totalmente grátis, ou seja, eh, não tem por exemplo a Document Foundation, que é a fundação de, de, de Office, por exemplo, não é uma empresa, é uma fundação. E as fundações não podem, eles vivem de, do, de donação de, de donations, né? donações, de as pessoas fazem donações. Então, eles e Brasil, a, as políticas públicas de Brasil, não, não permite que muitas empresas. Eh, então, quase todas as universidades públicas de Brasil, de governo, usam LibreOffice. É um excelente software, mas ele não está em nube completamente. Por exemplo, pandemia, por exemplo, muitas, muitas universidades, por exemplo, ah, vamos migrar o Google Drive, porque é grátis. Todos temos Gmail, então vamos usar a eh, la nube de, de, de. Sem querer, todos migraram para. Google Drive saíram de LibreOffice foram para Google Drive ou uh, OneDrive que é Outlook ou, é, Hotmail é, Outlook, Hotmail também tem o Word exam e o, o LibreOffice infelizmente não tem a solução é, em nube, né? tem uma parceria com Colabora, mas não não, não, eu não, não é muito é, a, a integração não é muito boa eu não, não miro a sua integração e OnlyOffice não tem a integração. Como eu mirei, eu posso fazer integração com Nextcloud, eu posso fazer integração com smartphone, eu posso fazer... Então, essa parte de pandemia, Only Office OnlyOffice, teve é, muito bem. Eu estou em desktop, vou para a nube, da nube para a servidora, servidora, servidor para smartphone. Essas são as grandes diferenças. Mas não tem só essas duas é, suítes de oficina. Tem a Apache OpenOffice tem a parte do Pinoffs, que é dos Estados Unidos, tem o FENG Office, que é do Uruguai, pouco conhecida, mas tem o FENG Office, eh, de Uruguai, e tem também, eh, las, las, uh, tem outra, agora me fude mas são essas, tem mais duas ou três opções para tirar a de cálculo e editar o documento. A compatibilidade de... de, de de Only Office eh, con bueno, con los documentos eh, con, con el formato abierto de documentos ODT o, de, T, o de, de la ODF es, eh, ¿qué, ¿qué tal es la, la, la compatibilidad de, con eso? y también lo otro el otro problema es que también hay muchos documentos que luego los tienes tú en, en, el, en la ofimática comercial en la ofimática de, de Microsoft eh, y luego los tienes que utilizar aunque hayas migrado a a, a, a OnlyOffice eh, te toca usar esos documentos reutilizarlos ¿no? ¿qué tal es entonces la compatibilidad con el el los formatos eh, docx eh, o sea, de de estos eh, formato comercial y, y la y la compatibilidad con el formato abierto de odt odf uh, Microsoft utiliza Office Open XML o O M -L -L, Office Open XML. E, por exemplo, e os outros, por exemplo, usam eh, o for, formato de arquivos ODF, Open Document Format. Microsoft tem seu próprio formato aberto de documentos. Então, são dois formatos de, de arquivos diferentes. pela uh, a integração com o Office é 99,9% de, de, de integração. Porque tem alguns problemas, por exemplo, com as macros. Eh, por exemplo, Microsoft tem macros ainda em Visual Basic. As macros muito antigas, 10, 15, 20 anos. Muitas empresas têm eh, muitos arquivos de 2000, 1999. Então, as macros dessa época têm problemas. Mas as macros novas eh, que são escritas em Python, por exemplo, eh, em própria... Academia Microsoft tem um curso de Python, é, eh, macros com Python. Então, Excel tem Python para escrever seus macros. Sí, macros criadas em Python, não há problema. Se si for macros, uh, criadas em VB 15 anos, 20 anos, há um problema de integração, mas tem como resolver. Mas eh, demora um pouco, mas sim. Sí. Então, 99,9% de integração. Uh, a pergunta de youtuber é essa ou não? Não, todo super claro. Todo super claro com a charla. muchas gracias por sua presença e por seu tempo. Foi uma charla muito interessante e profissional.